Fala galera, Tchudio, bem com vocês Galera, eu tô aqui no carro novamente, né? É... Vou mostrar pra vocês Que eu mostrei aqui um... Essa caixinha aqui, ó Mas eu não abri, né? É... Eu falei que ia colocar no vídeo separado Então já fazendo esse vídeo aqui Vou mostrar pra vocês o que, que é, galera Pra montagem do meu carro, né? Eu peguei e comprei né? Todas as peças que eu vou fazer aqui mesmo né? O vídeo já até tá postado ele inteiro eu acredito que sim. É, eu comprei essa essa caixa de ferramentas. Eu vou abrir aqui para vocês e mostrar aqui, galera. Olha, galera. Hum, já deu para ver aqui, ó. Ah, veio até um brinde aqui, ó. Viu? Veio até um isolante aqui de brinde. Legal. Aí, ó. Essa caixinha de ferramenta aqui, ó, é uma, uma chave de. de catraca, né? Que eu vou precisar pra mexer aqui no carro, então eu comprei. Vídeo curtinho aqui, só mostrando. É um jogo de 40 peças. Comprei no Mercado Livre. É, não vou ler todos aqui, ó. Mas são todas as peças aqui, são 40. Né, são soquetes Chave 11, 12, 13, 14, 16 Até a 19 né, O estojo organizador Que é o estojo mesmo Dois soquetes, extensão, um disco Tem várias Tem várias coisas aqui dentro galera Então vai ajudar muito na montagem aqui Então vídeo aqui rapidinho Mostrando né As coisas que eu comprei aqui Para poder estar tá mexendo aqui do carro aí galera, ó, essa é a chavinha né, o vídeo curtir mostrando já é, gostou aí ó, deixa aquele like se inscreva no canal se não for inscrito ainda, compartilha comenta o vídeo galera, para ajudar a gente aqui hein, os 10 mil tá chegando hein, eu acho que na terminais da montagem desse carro eu consigo os 10 mil inscritos. bora que bora, então eu vou ficando por aqui nesse vídeo, vou montar o carro né, começar a trabalhar aqui no carro e eu espero vocês no próximo vídeo. Fui.